Antes eu achava que a ansiedade era ficar sem dormir quando tinha uma viagem na manhã seguinte, por exemplo. Mas depois que eu sofri com ansiedade, eu descobri que a ansiedade não tem nada a ver com isso. A ansiedade é a repetição de pensamentos ruins, de pensamentos de preocupação. E que as pessoas geralmente começam a ter ansiedade depois de sofrerem coisas como perder o emprego, terminar um relacionamento, estar endividado ou preocupado com as contas. Coisas que podem acontecer com qualquer um. Você ativou essas áreas ruins repetidamente por vários dias e agora elas ficaram mais fortes. O que faz com que você tenha mais pensamentos assim? Isso é a neuroplasticidade, a capacidade que seu cérebro tem de se moldar conforme o uso. Quer saber mais como isso pode afetar a sua vida? Sinta positivo.